É um prazer estar com vocês. Né? Peço desculpas de não estar presente, é, vereadora Regina, presidente da Câmara do Fu, demais vereadores de postos de caldas, Na pessoa da Regina, todos os, os vereadores que estão também de Caldas, Poço de Caldas, não sei se há vereadores de Andradas. Queria também saudar é, a minha alegria em contar com a presença. Do, presidente, do prefeito de Caldas, Ailton Goulart, e da prefeita de Andradas, Margot. Uma alegria você estar aqui, Margot. É, também saudar a presença do secretário municipal de meio ambiente de Poço de Caldas, mas já atestando, é, deixando muito claro que o assunto aqui não é só ambiental, ele perpassa várias dimensões de saúde, de economia, é, inclusive internacionais. Então, muito me assusta a flagrante ausência do prefeito de Poços de Caldas em tão importante temática nessa audiência pública. Queria saudar os demais palestrantes que fizeram uso da palavra, agradecer pelas contribuições e também a presença é, do João Viçoso, que está representando a, a unidade da INB é, de Caldas, né? a unidade de comissionamento da, UNB, da INB de Caldas, e também... A presença do também físico, né? eu antes de vereador sou físico pela Unicamp, também mestre em física teórica também pela Unicamp, então um colega da área de física, o doutor Paulo Marinho, coordenador de... ...também o doutor Jefferson reatores e todo o ciclo do combustível nuclear, é, e também a presença do Ibama, fico muito feliz com a presença do Ibama nessa conversa, é de fundamental... É, importância, já que o IBAMA terá a palavra final sobre vários dos aspectos que nós vamos conversar aqui. Bem, eu queria é, tentar ser bastante é, objetivo, comentando as falas que foram feitas até aqui. Primeiro, eu queria é, saudar também os trabalhadores e trabalhadoras da Unidade de Comissionamento da NB de Caldas, que muitas vezes estão expostos a situações de radioatividade e, em alguns casos, não recebem a devida atenção, segundo a convenção da OIT, que exigiria pelo menos um plano de saúde vitalício. Para o grau de exposição, inclusive Regina, eu queria já é, sugerir que a Câmara Municipal de Poço de Caldas fizesse um requerimento junto à unidade da NB de, de Caldas, é, perguntando se os trabalhadores que participaram do rentaboramento aí de 60% aí dos tambores é, se eles é, vão ter aí o seguro de vida vitalício, né, e ter os seus direitos é, preservados, já que a gente sabe que a radioatividade é algo de longa duração e os seus efeitos acontecem depois da exposição, muito depois. Bem, é, a gente tem feito uma luta muito forte, eu queria já informar a todas e todos que, é, graças a uma articulação junto a um conjunto de deputados federais, como Padre João, Patruz Ananias, é, Odair Cunha, Rogério Correia é, e também deputados da, de São Paulo, né, como Zaratini, Newton Tato é, e também Luiz Erundina, a gente está avançando na perspectiva de uma agenda junto ao Ministério do Meio Ambiente, na linha do que o doutor Heitor falou antes, de que o assunto tem que ser discutido também fortemente no nível político. É, e também queria também anunciar a todas e todos que teremos no dia 5 de maio uma reunião técnica dentro da Comissão de Minas e Energia sobre exatamente esse assunto. E também deixar claro que a conquista que nós tivemos a realização de uma audiência pública na Assembleia Legislativa de Minas Gerais no ano passado, por iniciativa da deputada estadual Beatriz Cerqueira, a pedido do nosso mandato Movimento Caldas, e também é, do deputado federal Padre João no Congresso Nacional, em novembro de 2021, é, na Comissão de Minas e Energia, é, geraram frutos. Né? Um dos frutos é o PL 367, que parece que vai ter como relator o deputado federal Zaratini, do Estado de São Paulo, o PL 367, que diz o seguinte, que é, o Brasil implemente o princípio de correção na fonte. O que, que significa isso? Significa que quem gera o rejeito tóxico ou radioativo deve se responsabilizar pelo seu monitoramento em loco, no mesmo local. Por quê? Para haver planejamento na produção desse rejeito radioativo, porque o tipo de monitoramento que você faz na produção é muito parecido, porque como diz... A, a doutora Fernanda Gianazzi, é o mesmo DNA, o rejeito, produzido como rejeito é, que fica no local e não tem a sua utilidade para poder ser monitorado. Bem, dito isso, nós temos que entender e organizar o nosso debate. Já foi visto aqui, será visto é, nas outras falas da mesa, que a INB ela sofre de um grave, um grau gigantesco de descredibilidade por parte da população e das autoridades dos municípios aqui, onde ela está instalada. E isso não é à toa. Nós não podemos nos esquecer que na década de 90, na calada da noite, foram trazidos 12 mil toneladas de mesotório, que é de outro DNA diferente do que nós produzimos, porque o que nós produzimos foi da mineração de urânio, que já gerou um passivo ambiental gigantesco, de duas gigantescas barragens, mais a cava profundíssima, com espelho d'água de pelo menos 60 metros de profundidade, mais o bota fora. Mas, para além disso, na década de 90, vieram esses tambores carregados de maneira precária na calada da noite, e isso já demonstra um primeiro passo de descredibilidade. Queria, com isso, saudar também todos os trabalhadores e também população que buscou impedir a vinda desse material para cá, infelizmente não foi bem sucedido, mas foi uma grande mobilização na década de 90 em Caldas. Mas isso não foi a primeira vez, depois, se eu não me engano, no início da década de 2000, eu já estava atuando na área ambiental em Caldas, a INB queria buscar uma finalidade para sua, sua, suas instalações, para buscar... É, é, trabalhar e processar a hemonazítica. Veio aí 600 ou 400 toneladas é, de Bueno, bueno Brandão, né, lá do, do, do Rio de Janeiro, do estado do Rio de Janeiro, é, para que se buscasse gerar mais radioatividade e mudar de descomissionamento para uma outra finalidade. Então já foi a segunda puxada do tapete na população. A terceira foi há ano, dois anos atrás, em que fizemos uma intensa mobilização. Inclusive, nós organizamos um abaixo-assinado em que a população em massa de Caldas... Caldas tem 7.500 eleitores. Praticamente mil eleitores caldenses assinaram esse abaixo-assinado e disseram que não aceitam outra finalidade da unidade de comissionamento de Caldas que não seja o descomissionamento. E aí eu dou uma aula de português para todos e todas que estão aqui descomissionamento não rima com receber novos rejeitos, porque receber novos rejeitos significa a perspectiva de dar uma finalidade à unidade da INB como sendo um repositório nacional para receber rejeitos radioativos de qualquer DNA. E isso acaba enterra com a economia da região, além de representar um risco gigante pela sua total irracionalidade porque ninguém é louco de transportar rejeito radioativo para o alto, subindo 900 metros acima do mar, no ponto mais alto da cratera vulcânica do Planalto Vulcânico de Poços de Caldas, que é caixa d'água e abastece é, toda a bacia, como já dito pelo Gilberto, toda a bacia chegando até a Argentina. A gente está falando da perspectiva e possibilidade de acidente de nível internacional, em estradas absolutamente precárias. Se a China não transportou para fora, como disse a Regina Sioff, para que vai transportar para cá, rio acima, impactando toda a região? Sinto falta da presença de prefeitos e representantes do Legislativo e da população, da sociedade organizada, do Estado de São Paulo, que será o Estado mais impactado por qualquer possibilidade de acidente que aconteça. Se aconteceu o que aconteceu com o Césio 137, com 16 gramas, qualquer coisa que acontecer aqui, e a gente sabe que, inclusive, há vazamentos de água para a Bortolã, é, que estão passando pelo Ribeirão das Antas, isso é comprovado pela própria Senem em relatório de dezembro, que ainda é água ácida, mas a gente sabe que tem que ir um caminhão de calcário por dia, pelo menos uma carreta, botando calcário para tentar equilibrar a acidez dessas nossas bacias de rejeito, principalmente a bacia de águas claras, para poder evitar que se precipite os metais pesados, as milhões de toneladas de metais pesados que a gente tem, e ele se precipite na água, e esse vazamento pode gerar é, uma situação praticamente de despovoamento ou de grandes impactos sobre a saúde, a fauna e a flora, tanto da população humana como de animais e da flora por metais pesados. Bem, mas o que eu quero dizer é que a INB precisa reconquistar a credibilidade. Há pouco tempo atrás, e eu agradeço a presença do Jefferson, a existência do, do, do Jefferson e também do Alexandre, é, da Senem, em quererem fazer uma reunião comigo há um tempo atrás, acho que foram duas semanas atrás, é, para que a gente pudesse discutir o assunto. Quero agradecer, foi uma conversa muito civilizada. E a, a, o posicionamento da Senem, a Comissão Nacional de Energia Nuclear, foi muito clara. Ela dizia que qualquer possibilidade ou perspectiva da INB fazer uma transferência de rejeitos para Caldas deveria ter o aval de uma consulta da sociedade civil. E aí eu até brinquei, não sei se o Jefferson lembra, o, o, o Paulo Marinho lembra, ou o Alexandre lembra, eu brinquei. Mas espera aí, como é que faz para a gente manifestar a nossa opinião? Porque olha só, a gente teve audiência pública em Poços de Caldas é, em 2019, tivemos essa audiência agora, estamos tendo agora, tivemos audiência em Caldas, na Câmara de Caldas em 2019, tivemos audiência na Assembleia Legislativa de Minas Gerais em 2019, tivemos audiência lá na Comissão de Minas e Energia no Congresso Nacional em novembro de 2019, apresentamos um abaixo-assinado com grande parte da população eleitora do município de Caldas, todas elas manifestando o seguinte, se a INB quer reconquistar a credibilidade junto à população dos municípios onde ela está sediada, é muito fácil. É só mandar um documento da INB dizendo que a unidade de descomissionamento de caldas é e será, até o final, uma unidade de descomissionamento e nada mais. Nesse sentido, a minha segunda proposta para a Câmara Municipal de Poço de Caldas, já estou protocolando também o um requerimento na Câmara de Caldas, que a gente solicite esse documento da INB, sem meias palavras, sem dar voltas, porque o resto a gente discute. A gente tem uma espada de democracia sobre as nossas costas, a gente tem uma nuvem escura de tempestade sobre a nossa economia, que é a eterna ameaça de que a INB vai tentar achar alguma outra finalidade da unidade que está em Caldas que não seja simplesmente avançar e terminar e fazer o descomissionamento. Aí, João Vissoso que você gerencia, nós não temos problema nenhum em esperar 25 anos para que esse descomissionamento se conclua. Nós não temos problema nenhum em estar discutindo problemas de vazamento de água, melhorias nas barragens, a questão da cava... Ao longo desses 25 anos, esse debate nós estamos dispostos a fazer e eu tenho certeza, eu te garanto, João, a nossa relação vai melhorar muito com a INB se o nosso debate for exclusivamente esse, o cumprimento do plano de trabalho do descomissionamento, que está naqueles documentos, se eu não me engano, era o DC-16, o DC-17, que sejam cumpridos esses 25 anos, que o orçamento seja totalmente dedicado a esse descomissionamento. Não adianta ficar tapando o sol com a peneira, dizer que era só um protocolo de intenções. Ora, protocolo de intenções é intenção, e a intenção da INB, sem consulta à comunidade, e a comunidade já tendo manifestado a sua posição, a intenção da INB é trazer rejeito radioativo lá de, de, de Interlagos aqui para Caldas. E o problema é que isso está trazendo outra coisa por trás. E aí, João, nós não confiamos na palavra de vocês. A gente quer documento que comprove que não haverá mais perspectiva de vir material de iniciativa privada, de outras unidades da ANB, outros rejeitos radioativos, fazendo com que a nossa unidade ganhe a finalidade de se tornar num lixão nacional nuclear. Isso nós não aceitamos, porque isso enterra a nossa economia. Ninguém vai comprar uma abobrinha de caudas se houver a perspectiva de estar sendo transportado, transferido material radioativo para cá. Ninguém vai comprar um grama de café vulcânico da nossa região, que vai até para o comércio justo, para o fair trade internacional. Não vai querer... Lembra o que aconteceu com a vaca louca? Com uma vaca louca, o problema que nós tivemos, que suspendeu a compra da China de, de carne brasileira, não vai vir, ninguém vai vir aqui nas nossas termas, ninguém vai vir mais para cá, se a gente der outra finalidade para a INB de Caldas que não seja tão somente o descomissionamento sem nenhuma perspectiva de receber nenhum material. Interlagos é que deve cuidar do seu material e fazer o que tem que fazer cuida do filho que é seu, nós devemos cuidar do nosso filho, que são os passivos ambientais do, resultantes dessa aventura irracional que foi a, a, a mineração de urânio aqui na nossa região, que foi uma aventura péssima, mas a gente está disposto a assumir esse filho e fazer o descomissionamento ao longo desses 25 anos. Então... Não precisa entrar em meandros e melindres técnicos. A gente só quer uma afirmação para resgatar a credibilidade com a INB. INB, diga para nós que não vem mais material radioativo para cá, nem um grama, nem um quilo, nada, nada de material para cá e que a unidade de caudas se concentrará exclusivamente na conclusão da consecução do plano de trabalho de 16 e 17 de descomissionamento de caudas. É só isso que a população espera para passar a ter uma relação extremamente amistosa. Vocês sabem como a nossa população de caudas, de andradas, de postos de caudas, é amorosa, é amigável, e disposta ao diálogo e à abertura. A gente não aceita novos materiais e, tendo essa nuvem dissipada, dessa tentativa recorrente de puxar o nosso tapete inventar finalidades novas para a INB, se dissipar essa, essa, essa nuvem escura, vocês vão ver como vocês serão acolhidos de braços abertos enquanto unidade de descomissionamento de caudas da INB. Não se preocupem que, a partir daí, nós só vamos discutir o que vamos fazer como um grande projeto, que pode ser um memorial, ou, como falava o Marcos Guerra, quem sabe até mesmo, concluindo-se de comissionamento, fechar um convênio com a Unifal e a gente ter um lugar ali para se fazer pesquisas, para poder avançar no conhecimento, já tendo neutralizado o passivo ambiental que lá está. Aí, gente, nós vamos sonhar juntos, a gente vai dissipar essa, essa nuvem negra e vamos avançar para libertar o nosso país, o nosso, nosso município de Caldas, para atingir o seu, a sua finalidade, a sua vocação histórica, que é a nossa agricultura, que é o nosso artesanato, que é a nossa vitivinicultura, que é o nosso turismo de saúde, as águas termais, o nosso turismo ecológico, a linda, maravilhosa Pedra Branca. E a gente avança para um futuro promissor. Eu não quero mais participar de audiência pública com essa espada de Democris no pescoço. Eu não aguento mais. O povo de Caldas não aguenta mais o povo de poços e andradas não aguenta mais é muito grave e muito irresponsável e impensado que é a situação frágil em que nós estamos então fica aqui o meu pedido joão vissoso afirme por documento lavrado pela inb que a inb de caldas se concentrará exclusivamente no descomissionamento e nunca mais Será dada outra utilidade à INB de Caldas, que não seja a conclusão do descomissionamento. Seja 15, 20 ou 25 anos. Estamos, Meus filhos estão dispostos a esperar para que em 2050 a gente tenha um memorial de algo que não deve se repetir nunca mais no nosso país. Muito obrigado, parabéns pela iniciativa e vamos avançar nessa linha. A, a Senem queria o posicionamento. O posicionamento nosso é claro. Não aceitamos mais rejeito radioativo. Posição definida e inegociável. Muito obrigado, Deus abençoe a todas e todos que nós possamos ter bons encaminhamentos dessa audiência pública. Parabéns pela iniciativa. Obrigada, Daniel. Muito obrigada aí pela sua participação.